Vamos ver agora a saída de texto no PHP Criar aqui um arquivo no NetBeans Saída de texto é, tem, Temos duas funções de saída de texto no PHP A echo E a print Todas as duas vão ter um comportamento muito parecido Tem dois do mundo com problema de situação Vamos resolver o problema de acentuação, pegando aquele código do exemplo anterior, colocando aqui para gente, problema de acentuação resolvido, opa, problema de acentuação resolvido, dois mundos com acentuação direitinho. A diferença básica de uma função para outra, é que se por algum motivo eu quiser fazer isso daqui, o próprio NetBean já está me acusando ali que o eco vai dar erro, erro de sintaxe, é, eu não posso fazer isso com echo E com print eu posso fazer Você vê que ele deu o Olá mundo normal E se eu resolver dar uma série de texto no, no var Ele me retorna 1 Por que, que ele retornou 1? Porque o print, basicamente, ele, ele deu a série de texto E deu um retorno Eu consegui dar a série de texto O PHP, no caso, ele trabalha muito com o true e false E com 1 e com 0 1, no caso, para retornar verdadeiro e zero para retornar falso o print falou eu consegui dar essa área de texto o echo eu não consigo fazer isso é proibido tirando essa diferença básica as duas funções são idênticas mas por causa dessa desse retorno o print ele é muito pouco mais lento do que o echo não, não vai fazer uma diferença Significativa no seu código, mesmo que você dê muitas saídas de texto. Mas por esse motivo e pelo motivo de que tem um caractere a menos no echo é, do que no print, é, por padrão se utiliza o echo no PHP. Quando a gente for abordar o HTML, o PHP junto com o HTML, eu vou mostrar que o print tem essa utilidade, mas isso é por um outro momento. O eco a gente pode usar o alamundo de várias formas diferentes. Podemos botar o alamundo com uma aspas, aspas duplas, podemos botar ele com parênteses, sem parênteses, podemos botar ele com parênteses e aspas duplas. E todas essas formas opa, vão gerar o mesmo alamundo. Você vê que eu tenho quatro alamundos idênticos. É... Não existe necessidade de ter parênteses em momento nenhum Por isso a gente aborda Elimina totalmente o uso de parênteses E vamos ver já já a diferença entre aspas simples e aspas duplas. Mas antes de entrar na diferença entre aspas simples e aspas duplas, Eu quero ensinar a vocês O operador de concatenação Você vê que agora eu tenho um olá mundo com exclamação O ponto ele é um operador de concatenação do PHP. Com o operador de concatenação, eu posso juntar duas partes. Né? Então, eu posso juntar dois strings, dois variáveis e tudo mais. Eu posso também fazer isso daqui. Criar variável operador. e opa, Eu vou ter o mesmo código, exatamente igual, só que agora de uma forma mais complicada. E eu posso fazer isso daqui, duas exclamações. Também posso criar mais uma variável, número 13. E aí eu vou criar mais um operador de concatenação, só para botar um espaço, o número e o operador. E aí eu tenho lá: olá mundo 13, duas exclamações. Claro que isso aqui é um exemplo apenas fictício para mostrar o operador de concatenação e a saída de texto. Eu nunca faria isso na vida real, acredito eu. É... Vamos ver agora então um, uma coisa bem útil, que é a diferença entre uma aspas e duas aspas. Eu posso... vamos fazer até aqui um eco, BR... e pegar este mesmo texto botar aqui tá e eu vou usar ele agora com duas aspas o, outro erro é, duas vezes idêntico não mudou nada o o que eu vou fazer agora vou fazer um exercício tipo, e se eu quisesse facilitar a minha vida né, então eu poderia pegar isso daqui, ah, operador de concatenação, não tem necessidade nenhuma, eu boto um espaço, isso aqui tem que estar junto, eu fecho aspas e está funcionando. E eu vou fazer a mesma coisa com esse aqui de baixo. E está funcionando. O que acontece é que um funciona e o outro não. Você vê que o que eu fiz com aspas simples ele imprimiu o número e o operador no nosso texto. E o, o com aspas duplas ele pegou a variável e colocou lá o valor. Ou seja, esse daqui funcionou. As aspas duplas é, permite que você é, utilize variáveis no meio da string e o PHP vai interpretar isso. E basicamente isso daí é, vai decidir se você vai usar aspas simples ou não explico. Se você usar aspas simples, o PHP ele não vai procurar por variáveis ali dentro, e, portanto, ele vai processar aquela string de uma maneira muito mais rápida do que com aspas duplas. A diferença, embora seja é, pequena, pois o PHP é muito rápido e processa isso de forma muito rápida, é, se você for ter um número muito grande de strings, e provavelmente você vai ter, Vai fazer diferença. E o NetBeans aqui está me dando uma coloração diferente para o... a variável dentro das aspas duplas. Mas nem todos os editores vão fazer o mesmo trabalho. E eu posso muito bem ter feito isso daqui é, de forma mais econômica. Que eu vou pegar aqui o meu com aspas simples. Tá? E aí, basta eu não botar o espaço aqui e está feito. Aqui eu consigo ver claramente que eu tenho variáveis aqui colocando junto com essa string. E quantas variáveis eu tenho. Aqui fica muito confuso. Eu não sei quantas variáveis eu tenho. Embora o PHP me joga muito a favor com, a string, com o cifrão na frente da variável, o de baixo é muito mais... É, Claro, é muito mais legível o que, que eu tenho. O, quando eu trabalho com aspas duplas, não é tão legível assim. Então, eu não recomendo, em muitos projetos é, de software livre, eles recomendam que as pessoas utilizem é, sempre aspas simples e quando você for concatenar com uma variável, concateno com a variável, em vez de colocar a variável dentro da, das aspas duplas né? o... uma, uma outra utilização das aspas duplas e aí só aspas duplas vai resolver também é isto daqui o barra n se eu salvar esse cara daqui eu vou ter mais um Olá Mundo. Você vê que ele, te... ele botou um espaço entre o 3 e a exclamação, porém eu não vi nenhuma diferença, além do espaço. O que, que esse barra n está fazendo? Nós podemos ver melhor se eu botar esta pequena tag daqui, que determ... manda o navegador mostrar a formatação que eu tenho no código na tela. Olá, mundo, quebra de linha 13, quebra de linha, duas exclamações. Então, esse aqui é o operador para mim de quebra de linha no PHP. Ele está quebrando a linha, só que como é uma página HTML, quebra de linha só existe no, no BR. É, isso daqui vai ser muito útil. Caso, por exemplo, você esteja mandando um e-mail que não seja em HTML. Você precisa ter o barra N para quebrar uma linha. E esse barra N só vai funcionar, é, em aspas duplas, mas também você pode fazer isso daqui. Você pode usar o Olá Mundo com aspas simples, concatenar teu barra N com aspas duplas e basta eu tirar essa última aspas duplas daqui. Opa, eu preciso do br Vamos fechar isso aqui depois Preciso do br não, desculpa, preciso do pré e Aí você vê que eu tenho um outro Olá Mundo igualzinho que tem de cima, ele atropelou ali na exclamação Eu posso até fazer ele não atropelar Eu posso vir aqui, botar um outro barra aí Até na. pronto, agora ele não está mais atropelando Ver que ele funciona E aí muita gente pode começar a, começar a ter cóleras agora de raiva porque, poxa, a maneira de cima é muito mais fácil de eu escrever. Sim, a maneira de cima pode ser, você pode digitar muito menos caracteres. Mas você vai ler isso aqui muito mais rápido do que você está lendo isso daqui Porque a informação está colada, ela está junta, ela está atropelando uma coisa na outra. Aqui eu consigo ver os pedaços de informação. Eu consigo entender de forma mais rápida. Tá? E você vai com certeza vai demorar muito mais tempo lendo seus códigos do que escrevendo eles. É, mesmo que seja para você ler se você escreveu tudo certo. Você vai ler mais do que escrever. Então não comenta esse, esse tipo de, de economia, porque isso é uma economia que você vai se arrepender. Tá? É, um outro... É, definição de qual... Aspas simples, aspas duplas eu vou usar é, Por exemplo Se eu vou é, Ter um HTML Então, href Aspas duplas E aqui eu boto o meu endereço O href E todos os atributos em HTML Tem que ser entre aspas duplas se você abrir com aspas duplas, essa aspas fechou essa daqui. Então, não rola. HTML tem que ser com aspas simples. Então você vê que a, a, a equipe do aspas simples está ganhando cada vez mais. É, temos mais um exemplo. E agora, no caso, é o último, nosso caso de aspas simples ou aspas duplas, que é o. E ele falou: use aspas simples. Mesma coisa que ali em cima. É. Usando aspas duplas no meio do meu string, como abre com aspas simples, tá de boa. Mas se eu quisesse botar aspas simples aqui, aí eu tenho uma string com aspas simples e aspas duplas, não tem como escapar. A maneira de eu fazer isso daqui é usar o meu operador de escape, essa barrinha que é a mesma barrinha que eu usei no, no N ali. Você viu que o N não foi impresso na tela. Que eu, primeiro tem a barrinha de escape e aí tem o N. Tá? No caso, só a barrinha, eu estou escapando aquilo dali. Então, você vê que eu tenho ali meu, meu link funcionando, o IPROS. E o meu aspas simples aqui funcionando também direitinho. Então, eu tenho a minha barrinha de escape. E no caso, eu vou, minha função aqui é mostrar todos os pontos. Eu poderia também... Colocar esse link aqui Usando aspas duplas Por algum motivo que você queira você não quiser seguir o que eu estou falando E aí basta você Colocar As barrinhas de escape aqui E você está feliz Tá, tá funcionando Vou ter ali dois íparos Então basicamente Estamos aí o Nossa briga de Aspas simples com aspas duplas e também eco e print.